começando aqui o preparo para o nosso costelão. Como nunca foi usado esse aparato aqui para fazer o costelão com bichão, <risos> eu vou aquecer primeiro a churrasqueira com o carvão e depois, quando vier a lenha, a gente acrescenta. Então, olha só. Carvão de qualidade de caça negra. Sempre, como na churrasqueira de alvenaria, como eu dou a dica no canal do YouTube e no curso online churrasco na prática, sempre um canto. Tu escolhe um canto para preparar a brasa, para esquentar sempre as paredes. Se eu fosse no meio colocar aqui o carvão, eu já ia perder, perder energia. Sempre perdendo energia, porque não estava encostando em lugar nenhum. Então vale também para esse momento aqui nessa churrasqueira. Maneira segura de acender com álcool gel. Aqui nós temos aqui do que chef Agora aquela gordurinha amiga, né? Então tá, tô aqui com o Vilian. É, ele me trouxe uma tecnologia aqui para fazer o costelão, né? O costelão ainda tá invisível, porque nós estamos preparando a brasa para assar o costelão. Como é um ambiente novo, nós estamos preparando para esquentar bem antes, né? E depois ir acrescentando a lenha. Só que essa lenha do Vilian é para parrija, é diferente que a gente tem, sempre tem que ter cuidado com, com a, a fumaça da lenha no costelão, né? Tá? Para não, não ir fu, uh, fuligem, uh, benzopireno, não ser tóxico para costelão. Mas aí tu me explica um pouquinho o diferencial dessa lenha, então. É, essa lenha aqui, ela já é uma lenha pré-cozida, praticamente tipo carvão. Só que ela não chegou no tempo de carvão. Ela foi mais ou menos 50% do, do período de queima. Então, ela é lenha nela não, não quer Aquele já, gás inicial não tem. Já, já foi. É, lenha de acácia, tá só que daí tu não vai ter mais aquela fumaça e tu vai chegar numa, numa temperatura alta mais rápido. Para o costelão, é aberto, top! né E também para a barrija, porque tu já começa queimando a lenha que já foi queimada. Então já, já ganhou um tempo para virar brasa. Tudo em pedaços de, de 20 a 20 centímetros né, selecionados. Top, produto voltar botar para assar. Beleza. Então agora, vamos provar que dá pra fazer um costelão menor para quatro, cinco pessoas, no fogo de chão que preparamos ali. Então, uma costela-janela. Que é a faca da né? Tá louco, é um escândalo. Aí, costela-janela. Aqui tem a entranha, ó. Que eu vou deixar a entranha pra gente comer no costelão depois de pronto. Então agora eu salgo à vontade. Sem medo, bastante sal. E vamos aqui pro, pro suporte. Vamos lá? Tá aqui o castelão, vamos embora. ó! Ah. Oi, ó! Será que tá macio? Será? Não, não sei. Não sei. Eu não sei se está macio. Eu não sei, tem dúvidas? Será? Mas não foi feito no celofane. Não. Não foi feito. Foi que feito é no feito? chão. Aí. E a entranha? Vamos tirar a entranha aqui. ó. Aqui, gurizada. Aquela que nós fizemos Mas... na churrasqueira da Tramontina e agora fizemos aqui no chão. Entranha. Tá aqui ela. Será que é macia? Será que não? Não sei. Olha o matambre. Olha a maciez. Aqui não tem edição. tô né? torresminha do matambre. Olha que é a carne. Seis horinhas de fogo, ao vivo e a cores. Né? E nunca fizemos aqui nesse lugar. Nós estamos indo agora, porque aqui corremos o risco do jacaré vir roubar nosso costelão. Quando eu fechei o olho agora, seis mosquitos estão sendo esmagados.